Sejam bem-vindos aqui no canal, no vídeo de hoje, estou trazendo uma hidratação maravilhosa aqui para vocês que vai revitalizar o seu cabelo, nutrir, além de deixar um cacho lindo no seu cabelo. A definição perfeita que você sempre sonhou. Na hidratação de hoje eu vou, vai proporcionar isso para você. Se caso você está passando pela transição capilar e então dá um pouquinho aí, né, difícil poder cachear o cabelo, dar uma definição legal no que está crescendo, Hoje, a hidratação de hoje pode estar ajudando você também. Não passe o vídeo, continue assistindo. E se você é novo aqui, não se esqueça, hein? Se inscreve no canal para você poder receber todos os vídeos futuros, assim como esse, para ajudar no seu cabelo, nos seus caixos aí, ok? Então vamos lá para nossa dica? Para começar, meninas, vou estar adicionando aqui duas colheres de creme de leite. O creme de leite vai ajudar a definir os seus caixos, além de revitalizá-los. Também vou estar utilizando o azeite extra virgem, vou colocar duas colherzinhas de azeite. Caso você não tenha o azeite, pode estar utilizando o óleo de coco também. Só adiciono duas colherzinhas também. Adicionando aqui duas colheres de açúcar, o açúcar é perfeito para esfoliar o couro cabeludo, além de retirar toda a caspa, meninas. Ajuda no crescimento, hein? você só precisa adicionar duas colheres Por último vou estar tá aplicando aqui o meu creme, né? esse creme meu aqui é o da Scala, o de coco Mas você pode estar tá aplicando qualquer creme que você possa ter em na sua casa né? Coloque a quantidade certa o tanto de cabelo que você tem, depois misture tudinho assim com uma papinha E você vai aplicar no cabelo A minha aplicação eu estou fazendo no meu cabelo sujo, por quê? Porque assim não corre o risco do cabelo ficar tão oleoso né? Se você tiver um cabelo oleoso, é, aplique na, no seu cabelo quando estiver sujo E vai fazer os mesmos benefícios, deixar a definição perfeita, revitalizar Além de ajudar muito no crescimento, porque o óleo de oliva e a açúcar ajudam muito no crescimento, meninas Além da definição ficar perfeita, caso você está passando pela transição capilar aí, Isso aqui vai ser uma ótima aliada para você aí para ajudar você a passar na sua transição capilar e aplique bem no todo o cabelo, até no couro cabeludo não se preocupe se caso você tenha medo de deixar no couro cabeludo pela caspa, porque a gente vai lavar o cabelo né, depois dos 35 minutos você pode deixar 30 a 40 minutos no cabelo essa mistura e você vai, depois vai retirar com o shampoo, não vai correr risco nenhum de ficar oleosa a raiz ou questão de caspa, o que mesmo? Justamente é por isso que eu uso no meu cabelo sujo, porque eu vou estar dando todos os nutrientes que meu cabelo precisa e aí também vou estar retirando o produto, não correndo risco de deixar caspa ou qualquer resíduo no couro cabeludo. Para dar uma potência aí na nossa hidratação, você pode estar utilizando uma touquinha, né, para esquentar essa, essa nossa hidratação ou pode ter uma sacolinha mesmo. Vai ficar perfeito Então, meninas, na hora de retirar o produto Eu usei três shampoos E três lavadas, né? Pra retirar o produto bem do couro cabeludo Aí eu vim e fiz o meu fitagem, né? A minha finalização com esse produto Divino do portão aqui É um também que eu tô gostando muito É... Eu gosto de estar passando o produto antes é, de eu lavar meu cabelo, porque meu cabelo ele fica bastante baixo depois que eu tiro o produto. Aqui mesmo, ó, ele deu uma revitalizada legal, mas você pode ver que o volume dele baixou mais. Caso você não goste de volume, essa hidratação é perfeita para você. Eu gosto de estar fazendo no meu cabelo, porque ele dá uma revitalizada, dá uma nutrida legal. Depois que eu lavo ele, depois de outros dias, ele volta o volume que eu gosto. Mas eu amo essa é hidratação, porque ela deixa o cabelo bem cacheadinho retira todo o frizz, além de, de nutrir mesmo, deixa super brilhoso. Olha pra você ver a definição deles, muito definidinho. É, espero que vocês possam ver aí a definição que fica, porque fica muito, muito lindo mesmo. Vale super a pena usar essa, essa hidratação uma vez por semana, eu gosto de estar usando aí. E além de que é super barato, né, meninas? Barato e prático para você estar tá fazendo aí, no seu cabelo. Espero que vocês tenham gostado né, da dica de hoje e se você gostou, deixe seu like aí, porque é muito importante para que eu possa saber que você está gostando do conteúdo que eu estou postando aqui no canal. E não se esqueça de compartilhar com alguém essa dica. Sempre tem uma cacheada aí precisando revitalizar o cabelo, não é verdade? Então, um beijo para vocês até o próximo vídeo.